Fala galera eu sou Maicon Gomes seja bem vindo ao meu canal já queria pedir para vocês logo de cara se inscreve no canal aí vamos atingir nossa meta de mil inscritos compartilha para os amigos curte o vídeo e comenta aí embaixo do vídeo se você tá gostando das aulas se você quiser pedir algum conteúdo deixa aí embaixo aí nos comentários que eu vou responder e vou fazer um vídeo para você com o maior prazer valeu bora para nossa aula como eu tinha dito nos vídeos anteriores tava explicando nos vídeos anteriores é sobre as notas sensíveis perto da tônica se a gente pegar aqui a nota ré na segunda corda. Ó, como é que eu achei essa nota ré? Escala cromática, lembra? Tenho aqui si, dó, dó sustenido, ré, beleza? Nota ré como tônica, uma notinha, uma casinha atrás aqui ó, dó sustenido, que é sensível, e volto para o ré. Como é que eu uso isso nas músicas? Muito simples, ó. A maioria das músicas fazem isso, ré, lá 7 ré assim que eu uso nas músicas, assim que eu estudo, que eu pratico, para chegar na hora de tocar, eu consegui tocar nas músicas. Eu só como é fácil? Aqui ó, se eu pegar a nota ré aqui na terceira corda. Terceira corda aqui ó, como é que eu achei? Escala cromática. Sol, solta, sol sustenido Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré. Ré aqui na terceira corda. Ó, a mesma coisa, ó. Aqui também, ó. Mesma coisa. Pode ser assim também, ó. Ré aqui, pestana. Tá vendo? Mesma coisa, ó. Agora vamos descer um pouquinho mais, pegar o Ré aqui, ó. Primeira corda. Escala cromática aqui na primeira corda até achar a nota Ré. Ó. Mesma coisa das outras cordas. Como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Viu? Assim que eu acho, eu tenho a sensível aqui perto da tônica E faço o acorde Esse acorde da sensível aqui ele vai ser sempre a dominante, tá? O quinto grau da tônica Então se eu tô fazendo de Ré Nós temos aqui, ó Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Quinto grau do Ré, Lá, Lá 7, dominante E volta pro Ré Então, praticando aqui, ó É isso aí, nossa aula de hoje é essa. Se você gostou, curte o vídeo aí, compartilha, manda para os seus amigos e vambora. Comenta também, valeu? Até a próxima aula.